base. Morreu todo mundo. Não, não morreu todo mundo. Os brasileiros fugiram. Não todos, ficou dois. Eu e minha coelha. Eu e a minha coelha. Eu queria fugir, mas a minha coelha não quis. A minha coelha não quer. É a minha coelha que não está pela liberdade. fazendo o nosso melhor eu não gosto de usar armas eu sou o doutor sou um médico o doutor Alzheimer o doutor Alzheimer eu gritei, eu sou o doutor mas eles não falaram comigo porque eles jogaram uma bomba! uma bomba! então dá um joia dá um dia. Ah, e principalmente, não diga para os russos onde a gente está.